What's up guys? E aí galera? Eu estou aqui com a gringa Agora Sou Eu Como vocês já me falaram várias vezes Eu não conto como gringo Mas hoje eu achei esse vídeo é, 10 coisas que vai vão te chocar sobre o Brasil Então é um cara que fez um vídeo E fala sobre as coisas que ele acha que vai chocar As pessoas que ainda não conhecem o Brasil Uh, então como eu conheço o Brasil já. <risos> eu vou assistir o vídeo e eu vou falar se as coisas me me checaram ou não. Sim, isso. A gente ainda não viu o vídeo. Então a gente nem faz ideia do que ele vai falar aqui, nem né? é. nós dois. Ah, é. então vamos lá. face. <risos> olha o <olha>, cara. <risos> ele então, tipo você tá mesmo fazendo esse símbolo aqui, cara? Ah, uh, isso é engraçado. E sim, eu sabia. Até eu fiz um vídeo sobre isso uh, no canal Gringos No Brasil. Vou colocar é. agora. Diga! Então, tem como você lavar a louça, lavar a roupa? Tem que estender a roupa. Se puder passar também. Precisa fazer nossa cama e dar uma lavada no banheiro? Sério? Uhum. Ok. Oh. que foi? Então, isso não me chocou. Né? <risos> mas uh, é algo que eu imagino que para as pessoas que não conhecem o Brasil é é uma coisa nova. Imagina eles chegam no Brasil e mandam ok! É, porque na verdade <risos> não é tão usado hoje em dia. Sim. Mas as pessoas usam esse para falar é. ok. Tá, então. Sabia, disso. Yeah. you You don't need to bring your modesty when you come here. You will see more skin here in Brazil than you ever thought you would when you go to the beach because it's all about having the smallest bikini to show the most amount of skin. Tourists have more stuff covered. Brazilians have less stuff covered <laughs> at the beach, okay? I show pictures of me at the beach because... Ninguém merece, ninguém isso, ok? But the of the <risos> <risos> <risos> <risos> ah, ele fala português um é, pelo jeito. Ele uh, tá fazendo um vídeo pros americanos, isso, é. né? Então, é, eu sabia sobre as coisas do da biquíni, biquí, e todo é. mundo já falou muito sobre esse assunto. Eu sabia por causa da Michelle, ela usava biquinis pequenas <risos> uh, na Ásia, quando eu conheci é, ela Eu não usava fio dental, mas mesmo assim meu biquíni é considerado pequeno é, E meus amigos, quando ela veio para os Estados Unidos a primeira vez A gente foi para os hot tubs é. E ela usou biquíni do Brasil E meus amigos falaram tipo, nossa, olha a biquíni que ela tá usando uh! ai gente, foi muito constrangedor, depois daquele dia eu comprei um biquíni americano <risos> É a mesma coisa um turista no Brasil usando um biquíni maior Você é tipo, nossa, que biquíni grande Sim, é, é muito visível ver a, que a pessoa não é daqui É a mesma coisa no Brasil é. Ou, oh, mas... Vice-versa Vice-versa É A terceira coisa que vai te chocar quando viremos aqui é a atitude de trás Olha, nada acontece rapidamente no Brasil Você quer a pedra, eu preciso de uma pedra rapidamente Eles dizem, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, está chegando. seu tempo, ok? Claro que eu sabia isso, né? <risos> São mais coisas para alguém que não morou no país. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai jantar fora, no, no minuto que você termina a janta, o garçom vai tira vir, o prato. tira o prato, vai eles, vir. eles perguntam, né? Não é que eles vão tirando, eles... Mas, você já terminou e eles tiram na hora que você deu a última garfada ali E eles tragam uma conta ou é. levam uma conta na hora que você termina normalmente é, é. Talvez eles vão perguntar a ah, vocês queiram sobremesa é. e depois vem a conta, a conta. Mas ele, ele também sempre fala tipo é, tome o tempo que precisar Mas ao mesmo tempo você se sente apressado Sim. porque a conta já tá ali tem gente é. na fila esperando para sentar e você tá tipo, ok, vamos levantar e ir embora é, você, Se você precisa pedir para a conta, o garçom não tá fazendo um, uma, um, um bom, bom trabalho, trabalho com você Não é assim no Brasil porque você termina e meia hora depois você ainda Sim. tá procurando Persona, Garçom, a conta, por favor ah, Mas faz, faz diferença também que aqui você dá gorjeta, então as pessoas querem ser é, dá o melhor serviço possível, é, né? É, isso. Yeah. Now, the fourth thing that shocks you, this actually shocked me is if your beer isn't cold, you can send it back. In Brazil, you drink your beer bem gelado, well chilled or bem geladinha, really, really really really chilled. And if the beer isn't super cold, you can actually send it back. Ah, unless the beer No? No. no. Nem morando lá, você não sabia? É que eu não bebo muito cerveja, né? É verdade. <risos> Mas é, no Brasil a cerveja tem que estar... Tá... É até meio estranho aqui. Aqui as pessoas bebem cerveja quase, tipo, normal, assim. Deixa um pouquinho no... Na, na geladeira e já tá tomando. No Brasil tem que estar tá muito gelada É tipo, quase dói, assim, de tão gelado. Né? É, por isso é vocês certeza. usam aquelas uh, capas É, pra proteger, é. É. Tá bom, primeiro que me cor. <risos> Now the fifth thing that'll shock you when you come here are the mosquitoes. I've been in Brazil during mosquito season and I had my bracelet with the with the anti-mosquito stuff mosquito spray. You notice the boys are all covered up for mosquitoes just in case, spray like that. And literally I remember in the Pantanal, I, I could see where my where my spray stopped working because there was like okay, a shield. Could get pumped them Pantanal. Pantanal é tipo, é onde moram os jacarés e, ah, tipo, tá. é mais, é, é lógico, é, é, é, é, um é mato. muito mato, é, é. lógico é cheio de mosquitos é. <risos> Nossa, isso não chacaria ninguém Que tem muito mosquito no Brasil? É. é É um clima muito úmido, a gente tem muito mato em todos os locais, é lógico que a gente vai ter muito mosquito né, é. tipo Faz sentido, faz sentido para mim É <risos> Now, the sixth thing that might literally shock you <laughs> are the electric showers here. <laughs> you might be going to like a posada, kind of like a bed and breakfast, smaller hotel oh kind gosh. of thing, or staying at someone's Stop. house and using one of their showers, or maybe you're in the Pantanal or Amazonas, and you'll be taking a shower, and you'll look up, e você vai ver na sua roupa metal ou algo assim Tem alguns wires, elétricos que estão indo na piscina É isso mesmo, gente eu, eu, Quando eu cheguei no Brasil e vi isso para, pela primeira vez Me chocou muito É Porque é. são tipo os fios Fios e água, nunca é uma boa ideia E ali tem... É, os fios elétricos são horríveis no é. Brasil ah. Foi, foi muito horrível. Horrível. Você teve sorte que lá em casa era gás, então na, na nossa casa nunca tinha Sim, teve mas esse no meu apartamento era assim. Ah, e é, nunca, verdade. nunca esquentou direito a água. Com, é, com o esse. chuveiro elétrico é horrível. Nunca tá quente o suficiente no inverno ou frio é. o suficiente no verão. <risos> tipo, <risos> chuveiro elétrico é a pior coisa que existe, cara. Então esse, é. isso me chocou quando eu cheguei no Brasil, com certeza. Você não o toilet paper? down the toilet. the toilet paper is for that trash can next to the toilet. look, the pipes in Brazil, maybe not the best ones out there, maybe not big enough. I don't know the true reason behind it. maybe it just can't handle it. but you have to realize you might be shocked if you do throw your used toilet paper in the trash can next to you. and that's what? okay? É verdade não sei eu fiz tudo errado no Brasil ah, meu Deus desculpa gente se eu quebrei vaso no seu no sua casa ah não todo todo mundo sabe sobre isso e todos os gringos reclamam sobre, sobre isso tá irritado ah, é. é yes the Brazilians are just as crazy and just as fun and just as awesome as you heard about on TV radio music all this kind of stuff isso é verdade, eu concordo com tudo que ele fala. Mas te chocou? Sobre os brasileiros? É, ou não, tipo... não. Bom, eu morei em Curitiba, então é um pouco diferente. É. Isso não é, não estou falando mal sobre Curitiba, eu amo Curitiba, mas... Mas eles são mais fechados. São, é. são. Mas eu percebi mesmo assim que, que brasileiros são assim. Eu tenho que falar isso. Né? <risos>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 é uma viagem, são 350 quilômetros, para quem não uhum. sabe a distância E a gente demorou mais 7 horas porque tava chovendo e teve acidente uhum. Foi bem chato Não que não tem trânsito aqui, <risos> é. mas nunca demoria isso no, nos Estados Unidos é. eu, Pelo menos onde mas, eu moro Não sei, quando a gente foi para as montanhas a gente demorou 4 horas para uma viagem de 1 hora e meia É verdade <risos> É isso sim, mas eu acho que no Brasil o trânsito é mais louco assim, a gente realmente sim. se cruza muito, a galera é muito diferente daqui, sim. muito diferente daqui o O Brian dirigiu uma vez no Brasil e uma só. E desistiu. Ele tipo me deu a chave falou, eu não dirijo mais. <risos> Nunca. é muito chato, meu Deus. <risos> É difícil, é difícil se você é de ah. fora. É. é. The 10th thing that's going to shock you when you come to Brazil is you can literally swim with jacaré, i.e., alligators, and piranhas. If you're going to the Pantanal, one of my favorite experiences is just floating on in a tube down the Pantanal, and my friend Fernando tells me, Mark, look behind you. And I look behind me, and there's a jacaré. The alligator's head is like here for me to the camera, okay? And I'm like, <laughs> I just got kind of moved over. oh "Oh swim Esse the Nem eu sabia que tinha isso <laughs> em algum lugar no Brasil. É também, mas aqui aqui nos Estados Unidos também, as pessoas de Florida, uh, os jacarés lá, uh, elas não se importa mesmo. muito com, com os jacarés. só so, é um animal como qualquer outro animal, é os crocodiles os crocodilos. que você tem que ter cuidado com, ah, é. com não, eles. Os jacarés geralmente são mais tranquilos, os crocodilos que são os perigosos. Ah, mas mesmo assim eu não queria Nenhum dos dois. fazer isso. O <risos> é open your eyes is the inequality in Brazil. You will see the favelas the here, and the shanty towns and you see wow, there is a lot of poverty here in Brazil. You're like, wow, there's so much poverty, there's so much potential, there's so much stuff here that does is kind of shocking. And when you're in Rio, you really see the, the favelas going up the hills. Eh, é, so é triste, mas é verdade e isso é algo que me chocou um pouquinho quando eu cheguei no Brasil pela primeira vez. Ah, ah talvez. porque é muito visível, muito na, na sua cara É, a desigualdade é muito visível no Brasil uh -huh. Tipo, a não ser que você vá para uma cidade do Brasil E fique no mesmo bairro rico o tempo todo Mas, na verdade, até do aeroporto A hora que você sai do aeroporto Em, em cidades grandes, você percebe Sim. desigualdade A coisa 12 que vai te chocar quando você vem aqui É quanto tempo você vai colocar quando você está aqui Porque, meninas, você gostou da comida aqui? Sim! Yeah, the boys have liked the food here quite a <laughs> bit. Here, come here, Liam. quite <laughs> <So, laughs> The boys have liked wow. the food here quite a bit. So Liam, he's been mm. eating linguiça which is the sausage. What about the sorbet? you like the ice cream here? Yeah, the ice cream here is powdered ketchup. He's been eating up so much. I think he's gotten like gained like 10 pounds while he's here. I think I've gained 10 pounds. There's so much great food when you're here. From the meat, Pecagno, you gotta yeah. have a little oh. Sacanagem ele falar isso. A é, Letine quer falar sobre a comida, né? Lógico, a comida. Cara, é. a comida do Brasil é maravilhosa. Isso é. é impossível alguém dizer que não é. É, é. muito rica a comida brasileira. É. Você já sabia disso antes de ir pro Brasil ou? Sou por causa do que o que você me falou. Ah, você achava que era tipo comida mexicana? Muita gente Não, acha eu, que a gente come comida eu, mexicana. eu achei mesmo. que que foi só churrasco. Porque... <risos> Foi o único contato que que eu tinha antes de, de ir para o Brasil era os churrascarias que tem aqui. As, as churrascarias que tem aqui em Denver que são brasileiras. É verdade. verdade. Então? mas eu já tive mais de uma pessoa que me falou que no Brasil a gente come comida mexicana, é? a mesma coisa que comida mexicana. Hum. É quando eu falo tipo não, eles, ah, mas o que, que vocês comem então? Ah, é, eles são estúpidos. <risos> mas é. Então, muito obrigado, Michelle, para participar no vídeo. Claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.